Primeiro dizer que é, enfim, sempre é uma, é uma grande satisfação participar do Calidoscópio, especialmente nesse lugar de estar co compartilhando um pouco, né, assim, é, reflexões. Porque falar sobre violência eu acho sempre muito difícil, porque todo mundo sabe. É uma coisa que todas nós, né, que qualquer mulher, seja do movimento ou não, mas todo mundo sabe o que é violência contra as mulheres, né. Então, assim, eu não vou estar não é que eu disse aqui é novo mas o que eu estou tentando é, acho que a minha fala é um pouco para a gente tentar qualificar mesmo nossos argumentos para enfrentar né para enfrentar é, para fazer a nossa luta que a gente já faz né? mesmo se a gente não, não nem quisesse mas a gente por existir né a gente está fazendo essa luta contra a violência então é um pouco por aí que eu queria falar é... Muito provocada, né, assim, pelo, por essa fala. Eu, quando eu fui pensar o que é que eu vinha falar hoje, eu pe... é, alguém avisa, né, quando tiver, assim, faltando uns minutinhos, Sim, né? Era é isso que eu ia falar. A gente tem dez minutos pra cada fala, né? Então, quando tiver Matam, eu não... assim, já é, Então, assim, quando eu tava pensando no né, que é que eu ia falar hoje, eu pensei um pouco isso, de que a gente... A dimensão patriarcal, e a gente vive falando patriarcado, patriarcado, patriarcado, e que danado é isso de patriarcado, né? É... Quando a gente está falando do o patriarcado é uma estrutura, né, essa coisa desse sistema aí que a gente tava, que a gente tem pensado Que é essa, uma coisa que é meio invisível, que existe assim, que a gente não pega, mas que todo mundo sente, né, porque a, impacta a vida de todo mundo, cada uma de nós, né E aí o racismo, o patriarcado, né? o capitalismo, isso tudo junto vai interferir de formas diferentes na vida de cada um de nós, né então, é, o patriarcado, propriamente, é essa coisa de, da dominação masculina, né? Ou seja, essa ideia de que homens são mais fortes, homens estão nos lugares públicos enquanto as mulheres são mais frágeis e têm que ficar em casa, que o homem é mais racional e a mulher é mais emotiva, tudo isso compõe essa lógica de dominação masculina. E todo mundo, isso repete na vida de todas nós, de cada um de nós, de maneiras diferentes, né? Como a gente vai vendo ao longo dessa, dessa discussão. Mas todo mundo experimenta isso, é, então, assim, quando o, o, essa ideia de violência contra as mulheres né, é um campo assim, do conhecimento que tanto ele é feito na prática, ou seja, por nós que somos militantes, que somos do movimento, que somos mulheres populares, periféricas, trabalhadoras, quanto ele também existe lá na universidade, né? As, as acadêmicas feministas e tal também estão pensando... E esses dois campos, o tempo todo, estão se, um dialogando com o outro. Nem sempre esse diálogo é do jeito que a gente queria, mas é uma coisa que vai acontecendo ao mesmo tempo. E aí, é, o que todo mundo procura responder, seja as, a, responder, enfrentar, sejam as, nós militantes, sejam as acadêmicas, que também é um lugar que eu estou nos dois, né? É... é é a violência contra as mulheres que causa o patriarcado, ou seja, que causa essa dominação masculina, ou é a dominação masculina, o patriarcado, que causa a violência contra as mulheres? Como assim? É... Vamos lá, tentar assim, pensar aqui. A gente tem as instituições, então, o Estado, a polícia, a igreja, as igrejas, as religiões de forma geral, né? as famílias, tudo isso são instituições. Elas têm essa lógica do patriarcado, da dominação, então... Em todos esses lugares, a gente vai ver falas, vai ver atitudes que vão reproduzir essa lógica de que homens são melhores, mais poderosos, mais fortes, nananã, E botar sempre a mulher, né? Nos lugares para baixo. E aí a gente poderia dizer que isso faz com que o homem se, os homens se sintam tão poderosos que usem da violência. Ah, se a gente é mais forte, a gente usa da violência. Essa é uma forma de pensar. Mas também a gente pode pensar que ele, né? Que eles, né? Quando eu falo eles, falando dos homens, essa também de uma forma geral... É, usam dessa violência para dizer, olha, você é mais fraca. Então assim, é uma, é, a gente pode pensar por esses dois aspectos e não tem uma resposta é isso ou é aquilo, né? Porque no fim das contas o que é que acontece? A violência, ela é, essa dominação, esse patriarcado, essa forma de pensar, ela torna a violência legítima. Então até um dia desses todo mundo dizia que briga de marido e mulher ninguém mete a colher, que isso é uma coisa que para acontecer entre quatro paredes. Então, ela era legitimada, ela era aceita por todo mundo, todo mundo sabia, todo mundo ouvia o grito da vizinha, todo mundo sabia que a mãe apanhava e ninguém fazia nada, né, então isso legitimou por muito tempo, mas ao mesmo tempo, ainda hoje, né, que isso já tem mudado, mas ainda hoje tem uma lógica de que, é, no fim das contas se a mulher inventa de questionar qualquer coisa dentro da relação dela, Muitas vezes, aquilo dali vai ser... Ele vai dizer, é o que Tu tá questionando por que tu veio fazer meu almoço? E vai dar uma lapada. E aí, quando eu falo lapada, são várias lapadas, né? De várias formas. Então, assim, é, tem essas duas... É, isso ainda continua acontecendo. Assim, o que eu quero dizer é... É uma discussão bem difícil, né? É, mas eu acho que são coisas que se alimentam. E que se hoje a violência contra as mulheres é um problema, isso é mérito nosso, das feministas, do movimento feminista... E acho que é bem importante a gente estar tá resgatando isso no momento em que todo mundo está contra a violência contra as mulheres né Mas assim a gente tem que estar tá sempre refletindo criticamente Sobre o que é que isso significa E sobre quem foi, quem é que tem feito esse enfrentamento, essa denúncia Atualizado essas discussões É, é que a gente que vai dizer que o pessoal é político né? Ou seja, que isso que acontece dentro de casa Interfere na, nos nossos direitos na, na, na nossa possibilidade de existir Na nossa possibilidade de ocupar o espaço público e aí, é, quando a gente começa a denunciar isso, e aí sei lá, nos anos 60, 70, e aí vem se desenvolvendo até hoje, né? Vem uma ideia de que de vitimi, uma discussão sobre vitimização, que é, por exemplo, ah, a mulher está na situação de violência porque ela gosta, porque ela quer, ela gosta de apanhar. Ah, ela acaba com ele, mas na semana que vem ela vai lá e volta. Isso é, né? É safadeza, não sei o quê. E aí, é, são nós, somos nós, feministas, que vamos dizer, calma gente, tem uma, tem uma relação aí de desigualdade entre homens e mulheres. Então, não é... as mulheres não estão na situação de violência porque elas querem estar. Mas ao mesmo tempo que elas não querem estar, né, porque elas estão ali porque esse sistema, essa estrutura, tem fala de relações de poder desigual, então elas estão ali é, impactadas, influenciadas por essas relações. E aí passamos a falar mulheres vítimas de violência mas também a gente feminista que vê problema em tudo, porque tem que ver, porque quase tudo tem problema mesmo, foi lá e disse, pá, mas as mulheres também têm são, são sujeito elas também são donas das suas vidas, das suas histórias. A gente também pode dizer, não, a gente não é vítima, assim fica lá vendo, assistindo a coisa acontecer. né A gente também é protagonista das nossas escolhas, então a gente também tem condição de mudar a nossa história. Não, não chega, basta, por mais difícil e tal, que a gente sabe que é, mas a gente vai lá, rompe com esse ciclo de violência. Vem pro movimento, vai buscar ajuda em outros cantos E aí isso também faz da gente sujeitas, né? Não só a estrutura existe, essa coisa estrutura, esse sistema Mas existe a gente, indivíduo, nossa trajetória, nossa força, nossa coragem Palavras que... Nossa vontade de viver, né? Essas coisas de ser feliz que a gente falou aqui já Então, aí a gente muda e começa a dizer mulheres em situação de violência Porque aí a gente tá querendo dizer que a gente passa pela violência ela, ela marca a gente, mas a gente, se, a gente sai dela. Eu imagino que meu tempo esteja acabando, eu tô olhando para a Ai, Olha minha gente arrasou. É, e aí, nos meus últimos dois minutos, quando a gente começa a ideia de gênero, né que são esses papéis sociais, em que a mulher aprende a cozinhar, o homem aprende a, sei lá, uma a criancinha, um dá comidinho, um vai brincar de panela, o outro jogar bola na rua. Essas coisas que a gente foi aprendendo, né, é a coisa do gênero. E aí começamos a dizer também que a violência era de gênero, porque tinha essa coisa da relação homem-mulher e tal. Aí quando a gente diz que é violência de gênero, beleza, o conceito de gênero ele é bem importante, mas a gente esquece quem é, que de fato, é, é, quem é que morre, quem é que adoece, né, por conta dessa violência, que somos nós mulheres. E aí a gente vai lá e dizer, epa, violência de gênero não, violência contra as mulheres. E quando a gente diz as mulheres, é porque a gente sabe que não é uma mulher só. Não é só a mulher branca, não é só a mulher de classe média, é a mulher são as mulheres, né? E aí não vou nem aqui, as companheiras vão, vão destrinchar isso melhor, então não vou gastar meus dois preciosos últimos minutos, porque vai ter gente para falar bem específico disso. E aí, só para encerrar assim mesmo, é que tem muita crítica a essa noção de patriarcado, porque é um conceito bem amplo, né? assim E que muitas vezes é usado de forma para generalizar. E aí, por exemplo, as companheiras, né? não binárias, as companheiras é, que têm feito um estudo da colonial, as companheiras que têm feito é, resgatado os saberes das mulheres indígenas, né, as, as resgatadas lógicas africanas e tal, têm criticado esse conceito porque ele é meio atemporal e elas vão dizer que antigamente, assim, que antigamente, não, mas que nesses territórios, que nesses nesses modos de viver é, havia uma diferença entre homens e mulheres, mas não havia essa desigualdade que repercutisse em, em violência e tal Em, em desigualdade, havia diferença e não desigualdade E assim, são discussões muito caras que eu não vou, e muito complexas que não dá pra eu aprofundar aqui Mas o que eu queria dizer é que assim, acho que acabou continuando usando o conceito de, de patriarcado Porque ele ainda serve muito para nossa, para nossas discussões, porque ainda existe Porque... Como a gente foi colonizado, como a gente foi passou a viver todo mundo por essa coisa, dessa estrutura maior, todas as mulheres acabam experimentando a desigualdade. né? Então, óbvio, novamente, né, de formas diferentes, mas todas elas é, têm muitas coisas em comum. Então, por isso, esse conceito ele ainda serve e acho que ainda vai servir por um bom tempo, porque acho que a gente ainda precisa... Né, de, de, de, e quando a gente fala de patriarcado, né, dessa estrutura, é a gente está negando que é uma coisa individual. E por isso que eu acho que é importante a gente que faz movimento... Ainda insiste nele, porque a gente nega desse lugar da biologia, a gente nega que o homem é mais forte e a mulher é mais fraca. A gente nega esse lugar de que, ah, não, se eu sair da situação de violência, qualquer uma sai. Não é, assim, a gente, quando fala em patriarcado, a gente traz para todo mundo a responsabilidade. Aquela coisa de que só vamos ser livres, né, quando todas formos livres.